Hoje eu recebi uma pergunta. O que é que eu tenho de mais valioso na minha vida? O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. O que eu tenho de mais valioso é muito simples. É o meu tempo. Porque tudo depende dele. Se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso de tempo. Se eu quero curtir a vida com o dinheiro que eu ganhei, eu preciso de tempo. Se eu quero conviver com as pessoas que eu gosto, eu preciso de tempo. Se eu quero viajar, eu preciso de tempo. E tempo é um negócio muito louco, chega no fim do dia, zerou, acabou. Ou você usou bem ou dançou, porque não dá para guardar. Tem gente que fala, eu vou ganhar tempo. Ninguém ganha tempo, ninguém economiza tempo. O tempo é gasto. O tempo é a única coisa ou que você utiliza bem ou você perde, porque não dá para economizar. Então, quais são as suas prioridades? O que você faz da vida? Quando eu vejo, por exemplo, alguém num avião fazendo palavras cruzadas, aquilo mostra para mim que a pessoa não valoriza o tempo. Por quê? Poderia estar lendo alguma coisa, poderia estar se desenvolvendo, ouvindo um podcast, vendo um vídeo, enfim, fazendo alguma coisa mais útil do que matar o tempo. Quando você mata o tempo, você está matando a coisa mais valiosa que você tem na vida e a coisa que não volta mais que é o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Eu, você, Bill Gates, qualquer milionário, todo mundo tem o mesmo tempo. Algumas pessoas conseguem desenvolver coisas fabulosas com esse tempo e geralmente os perdedores alegam que nunca tem tempo. Na verdade, o que eles não têm, prioridades. Não definiram o que é importante para eles e acabam matando o tempo, que é a coisa mais importante que existe. Tá bom? Gostou dessa dica? Compartilhe, dê um like aqui embaixo, assine o canal. Enfim, haja em cima disso. Mude as suas prioridades e use bem o seu tempo. Grande abraço e bons negócios.